Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011. Eu quero trocar uma ideia com vocês no vídeo de hoje. Não compre a Titan 160. Antes de ver esse vídeo até o final, beleza? Vou falar para vocês tudo sobre a 160. Para você que está em dúvida, tá com alguma dúvida sobre essa moto, vou falar tudo para você no vídeo de hoje, tá? É o seguinte família tô aqui na concessionária da mamãe honda tá vou mostrar para vocês aqui a minha moto minha moto é uma Titan 160 modelinho 2022 tá mas ela é exatamente igual a modelo 2023 aquela que eu mostrei para vocês ali é a 2022 a cor dourada tá mas a 2023 ela não tem mais a cor dourada tem a cor prata saiu a dourada e entrou a prata Seguinte, família, Vou tirar a moto do, do cavalete. Vamos acelerar a motoca, fechar a viseira aqui e a gente vai trocar uma ideia, tá? Ó, família, é o seguinte: o que vocês têm que saber Para você não errar na hora de comprar a Titan? Pra saber se você tá fazendo a escolha certa ou não. Vamos lá. Vou tentar passar para vocês o máximo de possível de informações. Espero que vocês curtam esse vídeo para ajudar mais e mais pessoas, tá? Seguinte, Tita 160. Vou falar da 2023 a 0 km para ficar mais fácil, tá? É a moto questão para você que tem medo da moto ser pesada, tem de ter dificuldade na hora de parar ela de segurar a moto não tombar A Titan 160 É uma moto Leve É considerada leve, ela pesa por volta de 120kg Tá? Só que É uma das motos mais leves que tem É, tranquilamente Quando você vai tirar Habilitação Normalmente você já anda numa Titan 160 Ou numa fan então se você tem habilitação de moto, possivelmente você já andou numa 160, seja fã, titã, start, mas é alguma moto de baixa cilindrada. A questão do peso vai ser a mesma coisa. Se você passou na CNH, você não deve ter problema na questão da, de peso para a Titan 160, tá? É uma moto considerada leve. É uma moto ágil no trânsito Porque, ó Tá, tá no trânsito, ó Saiu de lado no corredor aqui, ó Levinha, maneira Muito Muito ágil Outra coisa A moto A Tita 160 ela é muito bom Por quê? Parar na faixa aqui, né? Porque Ela esterça muito O guidão Então Dá pra você costurar Bastante no trânsito Se você pega Alguma Outras motos maiores Você vai ver que a moto ela é bem... É, ela, ela não mexe muito a direção Então é difícil para você mudar ela de, de direção A Titan 160 não Qualquer buraquinho você vira o guidão O guidão vira bastante Na hora que parar aqui no, no semáforo Eu vou mostrar pra vocês o tanto que, que ela esterça o guidão Se você tiver uma moto maior é, Às vezes você não vai conseguir fazer isso Até também pela questão do pneu a Titan ela tem um pneu fino Tem um pneu de largura 100 Então é considerado um pneu fino As motos grandes É pneu 160, 180, 200 Bem mais largo do que o da Titan Então quando a moto tem um pneu fino É moto mais fácil para mudar de direção Porém, isso acaba perdendo estabilidade na estrada, por exemplo na estrada é ao contrário Se o pneu for mais largo Mais estável a moto no chão Mais seguro torna a moto Entendeu? Mas como a, a Titan é uma moto para uso urbano Principalmente urbano, né? Então ela tem um pneu fino Oxê! Quase cortando na minha frente Ó, parar, parar Vem cortar aqui não Ó, ó o tiozinho ali, ó Ó, ó o tiozinho como ele esterce bem a moto é, é bom até para estacionar. Esse também é outro ponto bom na questão de, de esterçar bastante a moto. Outra coisa, família, questão de economia. Eu acho que praticamente tudo, todo mundo que quer comprar uma Titan está comprando pela economia de combustível. É uma moto extremamente econômica se você andar tranquilo no trânsito, sem ficar acelerando, além da conta. Você vai fazer mais de 40 km por litro na gasolina, tranquilo é, No álcool, você vai... olha o cara quase bateu ali olhando pro lado No álcool você vai fazer uns 35, 30 e poucos no álcool, tá? A moto também ela é flex, então se, a... se o álcool estiver compensando, você vai lá pode abastecer em álcool Se estiver compensando em gasolina, você vai lá e abastece em gasolina Então dá para você ter uma economia também é, mudando a questão do combustível ela aceita álcool e gasolina tá é é uma moto que o preço do seguro dela não é barato e é porque é uma moto extremamente visada, visada para roubo então para você que está comprando o titã 160 fique esperto não bobeia tá é, não deixa a moto abandonada na rua faça um seguro todo vídeo meu aqui eu passo o contato do, do seguro pra vocês. Nesse contato que eu passo pra vocês, tem. Eles vendem rastreador e vendem seguro. Então se, se você não tiver dinheiro pra colocar seguro, que seguro geralmente às vezes é caro, você pode mandar colocar um rastreador, eles vendem também, tá? Olha acidente! Nossa! Prejuízo, hein! Prejuízo! Então família, é, é uma moto que é muito roubada, é fácil de levar, muito rápido para o ladrão roubar essa moto, porque é só o ladrão colocar a micha no na ignição e girar a moto já liga. É bom às vezes quando você for parar a moto, até colocar um cadeado no disco, alguma coisa, para proteger contra roubo, porque essa moto aqui ela é muito visada, tá? O pessoal rouba ela tanto para ficar empinando ela, quanto para vender as peças. Porque as peças, por exemplo, da, da Titan 2023 servem na Titan 2018, 2019, 2020 As peças são todas compatíveis, uma moto da outra A peça da Titan serve na Fã, da Fã serve na Titan E por causa disso, é, o pessoal acaba roubando para colocar nas outras motos Fazendo aquelas motos que o pessoal chama de montadinha, tá? né? Então, toma cuidado para você que vai comprar Fã mesmo que sua cidade é pequena, é muita gente fala, ah, mas minha cidade não tem roupa, Mas toma cuidado, porque a Titã 160 é visada e muito. Se você bobear, uma hora você vai perder. Então toma cuidado, família, pra você não perder essa moto. Principalmente pelo valor dela, que ela não é barata. Uma zero quilômetro você vai pagar 20 mil reais. É uma moto que hoje em dia já não é mais popular. Porque não é fácil você ter uma zero quilômetro Ei cachorro Olha o cachorro no meio da rua A zero quilômetro é, Não é fácil ter Porque ela é um valor alto Família Você paga aí você investe 20 mil reais à vista Se for no consórcio você vai gastar uns 25 25 ou 30 No financiamento também 25, 30 mil Então é caro, então toma cuidado Que é um investimento não é bom você perder, né? Para conquistar outro não vai ser fácil. Outra coisa família, questão de altura. Muita gente me perguntou também nos comentários. fiquei em dúvida, Diogo, É A moto é confortável aqui no tanque, as pernas ficam bem. Eu tenho 1,80. Olha o jeito que fica minha perna aqui, ó. Fica no limite. Se eu tiver acho que 1,85, eu acho que a moto já vai ficar meio apertada. Então, para pessoas até 1,80 vai tranquilo. Se for mais de 1,85 acredito que a moto já vai ficar um pouco pequena. Aí já é conselhável você pegar uma Bros, uma XRE, uma XRE 190. Aí já tem outras motos maiores, mais altas, que você vai se sentir mais confortável, tá? Até 1,80 que vai tranquilo. E em questão de altura mínima, eu acredito que se você tiver acima de 1,50, 1,55, você já deve conseguir também Colocar o pé no chão tem que, tem que testar A altura máxima eu sei que é mais ou menos 1,80 Mas a mínima Deve ser por volta de 1,55 1,60 para você alcançar os pés no chão, tá? É uma moto baixa É fácil para você Alcançar o pé no chão, tá? Outra coisa, família A Titan é uma moto muito versátil Tá? Você consegue... Pegar, andar com a moto na cidade Que ela é muito boa na cidade Consegue utilizar a moto se você morar numa estrada de terra Onde passa por estrada de terra Consegue ir tranquilo, passar em barro, buraco A moto não vai ficar escorregando tanto Ela tem um pneu bom pra isso Dá pra, dá pra ir, não é o ideal, mas dá pra ir, entendeu? Questão de viagem também Viagem também dá pra você fazer na moto porque ela pega uma velocidade aí de 142 km por hora acelerando tudo no máximo na descida mas dá pra você manter na via aí 110 120 km por hora você consegue manter nela tornando aí uma viagem mais segura tá é questão da moto vibrar como a moto é um cilindro ela vibra assim tá ela é, não é aquela moto que não vibra nada vibra então se for pegar uma estrada você vai sentir um pouquinho da vibração dela é, que incomoda um pouco, tá? Outra coisa, família Coisa boa Da Titan, que eu gosto muito Que é uma moto fácil de vender Se você precisar De um dinheiro urgente Ah, tô precisando de um dinheiro Aconteceu um imprevisto Preciso vender a moto amanhã Você vende Vende hoje ainda nem, nem ser amanhã Se anunciou Tem gente para comprar a rodo Todo mundo aceita A Titan como moeda de troca é, ou compra a moto mesmo, né? Muita gente porque a moto ela é muito bom de mercado e questão de você perder valor, por exemplo, você vai pagar 20 mil na moto, é, ela a desvalorização dela é muito pequena. Então, daqui dois três anos, você vai vender praticamente pelo mesmo valor que você comprou, ou às vezes até maior. Se bobear, que é o exemplo da minha, minha eu paguei 15,900 hoje ela vale aí mais de 17 mil reais então eu ganhei dinheiro se eu deixasse o dinheiro aplicado lá na conta eu não ia ganhar tudo isso que eu ganhei ter na moto tá é, documentação dela é barato é, aqui no estado de são paulo é 2% do valor da moto e pva se não me engano eu paguei acho que foi quase 400 reais aí tem mais um licenciamento que depois acho que é 200 reais então a documentação da moto também é barata Acho que é isso, família. Se tem alguma dúvida sobre a Titan, se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? É... Questão de equipamentos, a moto, ela tem 160 cilindradas, é a moto que tem uma boa aceleração, tá? É... O painel dela é digital, marca tudo certinho, marca velocidade, combustível, rotação do motor. Beleza Esse equipamento aqui De corda corrente Foi eu que instalei Ela tem vários acessórios Que você pode equipar a moto para melhorar ela ainda mais Beleza família? Por enquanto É isso Basicamente a moto ela é muito boa Tá? Pra você que pensa em comprar eu Duvido que você vai se arrepender Duvido Não conheço ninguém Que comprou uma Titan E falou Nossa não gostei da moto A moto é ruim Não conheço Todo mundo gosta não tem quem não gosta. E caso você seja aquela pessoa que não gostou e quer vender, você abre a boca de vender e você consegue. Que é uma moto boa de mercado. Fechou, família? Espero que vocês curtam o vídeo. Deixa o like para fortalecer. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Fechou? É marcha!